Fala galera, eu o Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhados, Vê que dia é que é hoje, hoje é o dia mais aleatório da semana, porque nesse canal você aprende tudo, você aprende sobre finanças, você aprende a valorizar os autores e claro, sempre com um toque casual. <risos> Esse é o SBS, sempre bom saber. Perguntas enviadas por vocês, um bando de doido, respondido por eu que não tem muito gabarito. Quer mandar suas perguntinhas? É bem simples. Os links estão aqui na descrição, É só clicar, deixar sua perguntinha para aparecer aqui no vídeo. Então vamos lá, tirar essas dúvidas. Duvidosa. Sai! Oi, oi, o Eder Mendes 3, já vi comentando sobre a ideia do Soupe ser o narrador do fim da história, mas e se fosse o Brook depois de todos já terem morrido? Eu tenho certeza que todo mundo já se deparou com essa imagem aí, né? Do Brook nos túmulos dos chapéus de palha, porque o Brook em tese seria imortal por ser um esqueleto. Mas convenhamos, não seria um final triste pra caramba o Oda fazer isso? Eu duvido que isso venha a acontecer. E o Brook se si, ele ganhou uma nova vida. Então eu acho que ele vive um período de vida comum e depois pode morrer normalmente. Não sei se ele seria... Ah, sei lá, o Brook... Ele é o um esqueleto que caga, né? Como é que vai colocar lógica nesse demônio aí? Mas eu... Eu gostaria que fosse o Soap. Sim, o nador Ele fazendo um livro e contando pra Kaia, né? Seria bem interessante... Acabando a história. E aí volta o Soap já bem mais velho. Na ilha dos Atiradores. Que eu acho que é a sua própria ilha, a Vila Sirup, Vai se tornar a Ilha dos Atiradores. E ele contando a história para essas crianças. As crianças achando até que é uma mentira. Que isso nunca aconteceu. Eu gostaria que fosse ele, mas essa coisa do Brook. Depois de todo mundo ter morrido contando a história, esquece. É muito triste, é muito, né? Muito cinza então por colocar One Piece. Eduardo Boxwell. Agora com os serafins baseados nos Chitibukais crianças, nós podemos finalmente ter uma confirmação da teoria do crocodile ser ou não uma mulher, caso um serafim baseado nele apareça. Inclusive, já começaram a fazer teoria aí de que. <risos> Ai, cara, tanca, galera. Que o crocodile poderia ser a antiga imperatriz lá de Amazon Lily, porque vocês viram que tem a boa Hancock. Tem a Shaq e tem a Gloriosa, mas ficou um gapzinho, faltou uma Imperatriz que não sabemos quem é E a galera já colocou logo quem? A mãe do Luffy, Crocodile Bom, quanto à sua pergunta, o Ode ele já desenhou o Crocodile criança num SBS e ele era um garoto, não era uma mulher que sofreu uma transformação Ele já fez também um pedido de fã de como seria o Crocodile versão mulher, mas como ele já desenhou ele em criança como um garoto não acho que vai haver esse plot da mudança de sexo em relação ao Crocodile. Nem acho que ele seja a Imperatriz. <risos> a Imperatriz anterior da Boa Hancock, não. Beleza? Gabriel Ururahi, por que o mangá eles usam o termo tonalidade regia quando usam o haki do rei? Bom, acho que você está se referindo à tradução aqui oficial, que vem até inclusive pela Panini, ao qual eles usam tonalidade regia quando se usa o haki do rei. Não está errado, foi uma escolha dos tradutores de colocar esse nome. Tonalidade regia, o que é regia? É como se fosse uma casa real, então está ligado diretamente à realeza, aos soberanos. No final das contas, a tradução não acaba interferindo em nada. Todos sabem que é Haki do Rei. Então foi uma escolha diretamente dos tradutores de colocar em tonalidade Red Que dá um nome até interessante. Mas eu ainda prefiro Haki do Rei. Do rei. E até hoje, né? Essa coisa do Haki do Rei, Haki do Conquistador, causa muita confusão. Eu recebo mensagens de pessoas me perguntando se existe uma diferença do Haki do Rei e Haki do Conquistador. E não existe. Por quê? Porque no inglês, lá, pela Visa, ele vem como Conqueror Haki, o Haki do Conquistador. Então, por isso que acabou tendo essa dupla tradução. Principalmente quando se lê em scans aí que a galera traduz, são fãs que acabam traduzindo. Então você tem essa grande variável, mas no fim. Todo mundo sabe que é haki do rei, beleza? Bom lá, Vinícius Vieira. Muitas pessoas consideram o Sengoku bom, mesmo com atitudes como bombardear a ilha de Ohara ou a tentativa de exterminar a linhagem do Roger perseguindo mulheres grávidas e bebês. Entendo que foram ordens do governo mundial, mas mesmo assim ele escolheu segui-las. O que você acha? Vinícius, adorei sua pergunta. Muito inteligente porque entramos aqui em um campo bem interessante da construção do mundo de One Piece. O Oda Oda gosta de colocar sempre a justiça como sendo uma outra forma de justiça, ele já disse isso. Em uma entrevista, quem é bom, pirata ou marinha? Quem está cumprindo a lei, quem está causando o caos? O Luffy, ele é do mal? Ele é um vilão? Sengoku é do mal? O Garp também? Então, o Oda, ele constrói muito bem esse mundo Para não termos um lado definido do que é bom e o que é mal O que eu posso trazer para você aqui são algumas visões Pegamos o Garp, é o qual na execução do Ace né, Ele acabou deixando o Ace ser executado, se arrependeu disso amargamente Mas ele fala, se for vilões, se for bandidos, tudo bem Mas família é diferente isso é interessante porque são ordens do governo mundial e o governo mundial pinta tudo isso, que eles passam ordens, terminaram rara, como sendo vilões. Olha a recompensa da Robin, ela é conhecida como um demônio, apesar de ser uma criança. Então o governo mundial ele sempre colocou para os seus marinheiros que tudo que eles estavam fazendo era, entre aspas, um bem. Você quer ver uma coisa que confunde legal? Vamos pegar aqui o Sakazuki, o Akainu. Que é um personagem com sua justiça absoluta que estava presente ali. Queimou um navio de sobreviventes de Ohara. Mas retire esse ponto da história dele. Faz de conta que você não sabia que isto aconteceu. Você não enxergaria o Akainu como sendo um herói da marinha. Assim como o Garp foi mencionado lá em God Valley. Ele não seria um herói da marinha. Afinal, ele derrotou Barba Branca na Guerra de Marineford. Percebe como ele trabalha muito bem isso? Um pequeno ponto que você conhece do personagem. Você acaba conhecendo mais a fundo e tomando a sua decisão de qual lado moralmente ele estaria. Então isso é muito legal. Se você tirar essa parte do Akainu de Ohara, ele pode ser chamado de herói da marinha, assim como o Garp também é. Não sabemos o que o Garp fez lá em God Valley. E se ele tiver feito algo muito parecido com o que o Akainu fez? Você vai deixar de gostar do personagem por conta disso? É bem provável. Então eu gosto disso, tá? Eu, eu acho assim o Sengoku e o Garp personagens bons, que querem mudar algumas coisas, inclusive eu acho que eles são os líderes da SWORD, onde eles atuam secretamente contra o governo mundial, só que eles têm que seguir ordens e nem tudo pode ser investigado, então todas as ordens que são feitas, que são seguidas, vem de cima e aí eles pintam que determinada ilha é, é ruim, fez uma afronta contra o governo, mexeu contra tabus, são todas mentiras... Feitas pra isso A marinha não necessariamente tem pessoas ruins Se você pegar todos os marinheiros em retrospecto Grande parte deles Tenta realmente fazer uma justiça O Kobe, a Hina, o Garp, o Sengoku Até o Smoker, o Fugitora Que era contra o sistema de Chichibukais Menos o Aramaki né O Green Boy é meio doidão, que ele é fã do Akainu Tá bom, então eu acho que é muito legal Essa construção do mundo do Oda Porque é muito ambíguo né, a ambiguidade Como ele gosta de colocar o Itan Skeleder, o que está achando dos novos capítulos de Berserk? Pô, estou gostando, né? Estou feliz que estão continuando a obra. Obviamente que eu preferia que o Miura estivesse bem, continuasse, finalizasse a obra do jeito que ele queria. Respeito bastante o que os seus assistentes, o seu amigo pessoal está fazendo agora. Não vou ficar criticando porque não é o Miura. Acho que isso é até uma bobagem, fala a verdade, né? Eles estão fazendo um esforço para completar a obra como uma homenagem. Então, estou gostando bastante do ritmo, da arte e vamos seguir até o fim, tomara que continuem nesse ritmo lançando capítulos dentro de 2 a 3 meses Para pelo menos chegarmos ao fim da obra que eu acho que já está bem próximo, tá bom? Se você não conhece Berserk e não leu nada, vai ler porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida Vai causar um choque <risos> <risos> um belo de um choque. Se você não conhece Berserk, mas vai se tornar uma das obras favoritas pra você, tá bom? Danilo Figueiredo, o Ace era muito querido por muita gente. Quem você acha que vai vingar a morte dele abatendo o Akainu? É legal, né? Porque o Sabo ele parece que foi um personagem realmente introduzido pra se tornar o novo Ace de corpo e alma, com sua fruta, herdando a sua vontade. Realmente matar o Ace foi uma escolha tanta aí feita pelo autor, porque o Ace ele foi um personagem que desde Arabasta ele acabou se tornando um dos favoritos aí no ranking de popularidade dos japoneses e do mundo. Ele é um personagem diferente, ele é um personagem que tem um visual irado, tinha poderes insanos e aí o Oda teve a coragem de realmente matar esse personagem, só que aí ele veio e já criou toda essa historinha aí do Luffy, do Ace, do Sabo e ele colocou o Sabo pra ser esse personagem que representa o Ace. Ele poderia derrotar o Akainu? Olha, seria uma luta e tanto. Eu adoraria ver, né? As chamas azuis contra o Magma Azul seria bem legal. Só que o Akainu eu sempre vejo ele pro final assim, encarando o Aokiji. Eu acho que o ele tem uma rixa antiga. Com o Akainu que vem antes do Ace, desde Ohara ali. O Akiji, ali em Ohara, mudou alguma coisa nele. E quando ele presenciou o que o Akainu fez, teve a desavença deles também por conta para quem seria o Almirante de Frota. Aquela luta em Punk Hazard que não vimos. Eu acho que o Okiji poderia ser um personagem bem interessante para confrontar o Akainu. Vamos lá, o Gui Santos que quer saber por que o Barba Negra é considerado da nova geração. Se ele é da geração do Marco, do Vista. Olha só, a geração do mundo de One Piece não é sobre a idade de determinado pirata ou personagem. Ela se refere ao momento em que esse pirata acaba se tornando infame, relevante para o mundo. Um exemplo bem simples, Big Mom e Barba Branca são de gerações juntos e o Kaido e o Shanks são de outras gerações. Os dois fazem parte de gerações separadas apesar de ser os antigos quatro imperadores. Então é, a, a geração está ligado diretamente ao ponto em que esse pirata acaba se tornando infame. O Barba Negra faz parte da pior geração e não confundam com supernovatos, hein, galera. O Barba Negra não é dos supernovas, eles são duas coisas diferentes. Ele faz parte da pior geração porque isso acabou surgindo ali entrando no time skip nesses dois anos Guerra de Marley Ford foi onde ele acabou é ganhando sua recompensa Se tornando Shichibukai Fazendo várias coisas Que foram diretamente contra o governo mundial E aí ele acabou se tornando um pirata Desta geração Enquanto isso ele ficou todo na moitinha ali Só esperando o tempo passar Então a geração dos piratas Não é sobre a idade deles o tem o Capone Badge, Que é um personagem mais velho O Uroji Não é sobre a idade É sobre quando eles começam A realmente ficar infames Beleza? Vamos lá, o Dark Ami Roger, tem alguma possibilidade do Eustos Kid ser importante de alguma forma a obra? Ou ele vai ficar sempre em segundo plano e sem um desenvolvimento concreto como aconteceu até agora? Oh, o bicho derrotou a Big Mom, a Yonko, como é que ele não teve desenvolvimento? Eu acho que inclusive junto do Lau é o um personagem com mais desenvolvimento até agora Que não sabemos sobre o seu passado ainda, mas o Kid ele é bem relevante pra trama Principalmente a partir desse ponto, porque junto do Luffy do Lau... É o terceiro capitão aí mais próximo do Tesouro One Piece. Ele tem as cópias do Road Polyglyph, se lembra? Eu ainda acho que o Kid ele pode ter uma ligação, uma conexão com outras partes importantes da trama. Já falei da teoria pra vocês do Capitão John, dos Rocks. Porque o nome do pirata ao qual foi inspirado era John Kid. E o Eustas Kid do mundo real é filho do Capitão John Kid. Seria bem legal ele ser filho de um dos membros dos Piratas Rocks. Tem a coisa do Vegapunk. Todos os golpes do Kid... O um punk, ele foi visto com um robozinho quando era criança Pensou ele ser neto do Dr. Vegapunk? Seria bem interessante isso acontecer, né? Então pode ter uma conexão com personagens importantes Tudo se resume ao que o Oda vai desenvolver a partir desse ponto Mas eu acho que ele passa bem longe de ser um personagem irrelevante para a trama de One Piece, tá bom? Vamos lá, o Guilherme Lebe tá com uma dúvida aqui Quem seria o Oshoku, citado pelo Barba Negra? Vi que estavam comentando que é o Yang Zi, ex rocks rocks Mas esse cara não tava como o zumbi em Thriller bark não temos confirmação daquele ser o Oshoku, tá bom galera? Em Thriller Bark, o único confirmado é o Capitão John. E lá aparece personagens que acabaram deduzindo ser o Silver Axe e o Oshoku. Porque o Oshoku, ele é um personagem inspirado em é pirata chinês. E lá tem um personagem bem parecido. E tem o Silver Axe, que é um cara de armadura com machado. Então as pessoas acharam essa imagem... E deduziram, acabaram teorizando Não é confirmado que eles estavam lá E agora ficamos sabendo que o Oshoku Realmente estava, ele era o dono Da ilha dos piratas nesse momento Daniel Araújo, o fato dos chapéus de palha Já estarem em pé de igualdade com os monstros de One Piece Não te incomoda? Digo isso porque o Luffy tem 19 anos, já derrotou o Yonkou, os Ori Sanji Com 21 já derrotaram os seus comandantes O Roger só conseguiu encontrar One Piece Com cerca de 50 anos, que é quando Os personagens do mundo de One Piece atingem O seu auge, já Luffy encontrar o tesouro bem antes. Luffy, com mais idade, não seria extremamente forte? Você tem que entender que One Piece ela é uma série voltada para o público jovem japonês em essência. Primeiro lugar, Shonen, garotos de 16, 15, 14 anos. Então, eles colocarem o um Luffy com uma aparência de 40 anos soaria estranho como protagonista para uma série jovem. Então, por que, que o Luffy conseguiu todos esses feitos? Porque o One Piece, ele tem toda essa mensagem, assim como todos os outros shonens, de realização de sonhos, de conquistas impossíveis. Naruto queria ser o Hokage, o Asa quer ser o Rei dos Magos, todos são jovens. Então, obviamente, é uma conveniência do roteiro, adaptando esses personagens jovens fazendo feitos que seriam impossíveis. É uma mensagem acho que bem legal, né, para passar para as pessoas que não importa a sua idade, não importa de onde você vem, não importa se você vem de um pequeno barrilzinho de madeira, você pode chegar lá com muito esforço, muita superação. Superação acho que é a palavra correta. Tá bom? Então, não se apeguem a esses detalhes. A obra não tem como seguir para esses caminhos de tornar as coisas realistas para o nosso mundo, porque não é esse a ideia inicial que a obra tenta passar. É um entretenimento uma mensagem poderosa de superação Para os jovens, tá bom? Tem bastante pergunta de por que o Barba Negra queria A fruta da boa Hancock O que eu achei interessante o eu colocar isso porque pegou todo mundo de surpresa Tínhamos algumas apostas, né? Que ele iria para Arabá, tentar pegar Pluton Como achávamos que estava lá ainda Iria atrás do Sábado, tentar pegar a Mera Mera no Mi Que o Birds já tinha tentado roubar Lá em Dress Rosa. Ou iria atrás de algum dos Chichibukais. Beleza, só que eu achei que ele ia atrás dos Chichibukais para recrutar eles para o seu bando. Nunca imaginaria que ele estaria atrás da fruta da Bohancó. Como é que ele vai usar? Não tem ninguém bonito no bando dele. <risos> para que ele quer esse fruto? Seria o seu terceiro fruto? Ele daria para alguém específico dentro do bando? O que aconteceu com o Moria também, que tem uma fruta bem poderosa e poderia ser utilizada. Olha, eu acho que o Barba Negra queria essa fruta para despetrificar alguém. A boa Hancock disse que não é possível fazer isso. Que o próximo usuário da sua fruta não poderia reverter os poderes desse fruto. Mas e o despertar? Como é que funcionaria? Será que seria capaz de alcançar alguns novos níveis? A Hancock também disse que o alcance, o poder do seu fruto está diretamente ligado à sua própria beleza. Então tem essa conexão da fruta com a beleza da Hancock. Eu não consigo ver uma utilidade para essa fruta, é, do, pro Barba Negra, que não seja isso. Despetrificar de alguém que tenha, talvez, informações relevantes do século perdido ou dos poneglyphs. Seria bem interessante, talvez, é, entrar um pouquinho nessa coisa da tribo dos três olhos, que foi pouco explorado ainda. Tivemos um flerte ali com o pudim. Acabou o arco de um ano Ninguém invadiu o Holy Cake e pegou a pudim, pelo menos, por enquanto, ali nas histórias de capa. Eu não consigo ver. Ah, é para Derrubar exércitos inteiros Pô galera, ele tem a fruta do terremoto né Ele tem a fruta da escuridão É só ver o que, que ele fez ali com o Black Hole Na própria ilha da Boa Hancock. Ele espantou os navios de guerra da marinha Só quebrando o ar ali com sua fruta do terremoto Então certamente não é pra controlar mobs Tá bom? Eu acho que a única escolha seria essa Talvez ele não conhecesse a extensão do poder Que não pode ser usado é, pra despetrificar alguém mas aí tem a questão do despertar, porque o despertar é bom lembrar que ele sempre coloca a fruta a Akuma no Mi com poderes é, além dos limites. Então vai um pouquinho além, talvez com o despertar seja possível fazer isso. Eu não consigo ver, se tiver alguma outra boa explicação de por que ele queria esse fruto... Deixa aqui nos comentários Compartilha conosco aí, tá bom? E é isso, bastante perguntas disponíveis Espero que vocês tenham gostado, se divertido Chegou até aqui, um salve especial pra você Não esquece de deixar sua perguntinha aí nos links Me segue lá no Instagram E é isso, até a próxima, valeu por assistir Fui!